que ele tinha lá na Índia. Seja que... todo mundo bem-vindo, rapaziada aqui que veio do gago, mano Rapaziada que chegou agora, ah, mano, fortalece ah, ah. aí, mano Era, Dá uma moral pra mano. nós tá. Cinco reações, exclamação, motivai Faz a boa aí, geral que chegou, mano eu tenho vou certeza mudar do que tu tá falando. A ordem dos advogados, ele tava todo de azul. Dá pra subir, amor? Dá pra subir. Ah, então ele não ele é. ele é polícia, polícia ele é polícia, ele é polícia. Quem, pô. quem? Porra, aquele cara lá é, é polícia? polícia aquele não, que é que não, não é não. Se eu soubesse, eu tinha matado ele. Só se ele pô, saiu ontem, só se ele consegue se. Só se ele que consegue se. Aí, ó. Deixa os caras aí, ó. É isso que acontece. Olha